graça e paz, irmãos, quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui juntos nessa tarde, estudando mais um pouco sobre a palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Celso pelo convite a essa amada igreja que tem nos acolhido há três anos dentro do seu seio. E hoje vamos estudar um pouco sobre os profetas Ageu e Zacarias. Vamos fazer um resumo da obra desses dois profetas aos irmãos. E os irmãos que puderem estarem junto conosco, compartilhando esse momento, abrindo as suas Bíblias, nós agradecemos também. A guisa de introdução, nós vamos falar um pouquinho sobre quem foram esses profetas dentro do Velho Testamento. A uh, Zacarias e Malaquias, eles viveram e ministraram depois de ter acabado o exílio do povo na Babilônia São os que nós chamamos os profetas do pós-exílio, os últimos do Velho Testamento A uh, ageu e Zacarias, eles retornaram a Jerusalém com o primeiro grupo que voltou do cativeiro Com o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué Segundo o decreto de Ciro, o grande imperador da Pérsia, eles deveriam voltar para reconstruir o templo. Houveram três retornos do povo de Judá, do cativeiro babilônico. E esse trio de profetas, ele acaba se dividindo em uma dupla e um solo. E nós vamos falar especificamente sobre Ageu e Zacarias nesse estudo desta tarde com os irmãos. Amém? Antes de entrarmos na palavra, então... Nós vamos orar a Deus pedindo direção para que ele nos conduza neste estudo, através da sua palavra e que nós possamos estar com o nosso coração aberto e preparado para receber aquilo que vem da parte de Deus nessa tarde. Amém? Convido você a fechar os teus olhos nesse momento para que nós assim entremos na presença do Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te somos gratos por mais esse momento, Senhor, em que temos aqui o privilégio de estarmos na tua presença e pedimos, Senhor, encarecidamente que a tua palavra seja lida, entendida e que venha, Senhor, semear no nosso coração aquilo que tu queres para que floresça, cresça e que dê frutos, Deus. Nós te somos gratos por esse momento e pedimos pela ajuda e ação do teu Espírito Santo, que não de nós, mas que de ti venham as palavras, para que nessa tarde, Senhor, possamos explanar a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Nós vamos falar hoje sobre os profetas Ageu e o profeta Zacarias. Nós dissemos que esses profetas, é, Ageu, Zacarias e Malaquias, esse trio se divide numa dupla e em um solo. Nós vamos falar da dupla, no caso, que foi Ageu e Zacarias. Esses dois profetas, eles, como dissemos, eles voltaram junto com o primeiro grupo que voltou do cativeiro e tiveram uma sintonia muito grande nessa condução deste grupo. Em 538 a.C., quando os israelitas começaram a voltar da Babilônia, onde eles tinham vivido como como prisioneiros, eles construíram as suas casas em Jerusalém, mas eles não deram muita atenção ao templo, que estava destruído, e o profeta geo anunciou algumas mensagens de Deus Ordenando ao povo que construísse um novo templo, e os israelitas deviam voltar para Deus, e assim Deus os abençoaria, e eles viveriam em paz e prosperidade. Diz assim a palavra em Ageu, no capítulo 1. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dariu, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo, Acaso é tempo de habitar em vós, em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco... Comeis, mas não chega a fartar-vos Bebeis, mas não dá para saciar-vos Vestivos, mas ninguém se aquece E o que recebe salário, recebe o Para pô-lo num saquetel furado Assim diz o Senhor dos Exércitos Considerai o vosso passado Esse tempo em que Ageu e Zacarias retornaram a Jerusalém Ageu faz uma severa exortação de Deus ao seu povo. Judá havia retornado do cativeiro e, e com muito esforço e ânimo começou a reconstruir o templo. Lamentavelmente, esse zelo acabou logo. O interesse dos que regressavam estava somente em reconstruir as suas próprias casas. E uma demonstração severa é feita no, no versículo de 2 a 4, quando ele diz Assim diz o Senhor, este povo diz Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada Acaso é tempo de habitar em vós em casas apaneiladas Enquanto esta casa permanece em ruínas? Essa demonstração Pela indiferença no trabalho Qual que foi a causa disso? O egoísmo Pensavam que a casa de Deus podia ser para depois, primeiro vou construir a minha casa, deixa eu colocar primeiro a minha casa em ordem, esse povo, nós não podemos esquecer, foi um povo que viveu 70 anos no exílio, e nesses 70 anos, eles ali haviam aqueles que não haviam conhecido liberdade, aqueles que conheciam a liberdade e haviam perdido, e todos eles estavam se preparando para uma nova etapa. E era um momento complicado. Então, eles sabiam o que iriam encontrar naquele momento. Quando estão fazendo o retorno geográfico para a Terra Santa, sabiam que lá Jerusalém estava destruída, o templo todo em ruínas. Então, a primeira coisa, quando chegaram, foi pensar, bom, vamos nos arrumar, fazer arrumarmos as nossas casas, depois a gente faz o templo. Deus, nesse momento, começa a mostrar para eles, por essa demonstração, as consequências. Ele diz, reflitam e pensem. Vocês tiveram benefícios. Deus pode abençoá-los. Vocês não fracassaram em tudo? Pergunte pela causa. Vocês fizeram tanto para Deus, quanto fizeram para si mesmos? A ordem de Deus para agir naquele momento é pensem aonde irão chegar se continuarem agindo Dessa forma, ponham-se a trabalhar imediatamente, assim vocês obterão o agrado de Deus e novas bênçãos. Então, Ageu, nesse momento, ele acaba dando ao povo praticamente um ultimato. Ageu era bem mais velho que Zacarias. Que eram, né, ele era um profeta pragmático, focalizava as prioridades e dizia coloquem Deus em primeiro lugar, sejam fortes e trabalhem essa foi a ordem a glória do segundo templo Diz assim no, no capítulo 2, no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, o vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, fala agora Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote e ao resto do povo dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é... Ela, como nada, aos vossos olhos. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo dessa terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa ordem era a que Deus tinha colocado no coração de Ageu, para que fosse transmitida ao povo. Não estou eu aqui com vocês, sejam fortes, sejam corajosos, arregassem as mangas e vamos ao trabalho. Mas o povo, naquele primeiro momento, estava sendo um pouco egoísta, porque a primeira coisa que eles pensaram em fazer foi a construção das suas próprias casas. E a pergunta que a gente faz e é pertinente no momento... Nós somos uma ajuda ou um obstáculo? O que nós temos sido para Deus? Os homens que impediram a obra foram os desanimados do próprio povo. Foram aqueles que eram egoístas, que havia no seu coração a ideia de que edificassem as suas próprias casas, a desculpa era, não, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Ageu animou-os com a palavra e mostrou ao mesmo tempo que Deus reteve a sua bênção por, exatamente porque eles negligenciaram a sua obra. Os homens que sustentaram a obra de Deus, Deus mandou os servos para motivar Israel e disse, considerai o vosso passado. Deus deu duas motivações para que aquele povo se animasse, eu estou convosco, sedes fortes, eu estou convosco, então essa era a ideia principal que o profeta tentava passar ao povo naquele momento, vamos lá, peguem, peguem, peguem, e vamos, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos construir esse templo de uma vez, então nesse momento entra, Zacarias Zacarias foi o profeta que mostrou que o segredo dessa força Não era só o pragmatismo do vamos lá, vamos lá, vamos lá O segredo dessa força estava na visão Para você fazer alguma coisa Você tem que ter visão daquilo que você vai fazer Você precisa, antes de Começar a fazer e idealizar os seus projetos, você precisa ter visão daquilo que está fazendo. Zacarias usava isso como metodologia, digamos assim, para motivar o povo. A visão era a chave que virava a ignição na mente das pessoas para que elas pudessem tomar aquela iniciativa e fazer aquilo com boa vontade. Fazer aquilo com inspiração, que, que, que é o que muitas vezes, irmãos, falta hoje ainda, no, no, nos dias atuais, na igreja, nos filhos de Deus. Muitas vezes nós acabamos entrando dentro da igreja, fazendo as coisas no dia a dia, no início, tudo começa com inspiração, e de repente a gente parece que entra naquele automático, e vai fazendo as coisas de uma forma sistemática, sem inspiração, sem visão das coisas que Deus quer ainda nos mostrar porque nós acabamos nos contentando com o bom e como eu sempre digo, o bom é inimigo do melhor, o melhor está sempre em Deus então Zacarias era um homem que dizia que a visão a força era a visão que se não houver visão o povo perece esses profetas eles pregavam que Deus iria restaurar a sorte deles, que estava com eles. Mas se o povo não tiver a visão de que Deus está com ele e pode fazer toda a diferença, jamais esse povo será forte. Era essa a ideia que Zacarias passa no conteúdo do seu livro. No primeiro, nos primeiros capítulos, do capítulo de 1 a 8, as mensagens de Zacarias, era exatamente mostrar ao povo essa visão nós podemos ver nos primeiros oito capítulos que ele fala sobre oito visões então ele procurava mostrar ao povo isso vocês precisam ver o invisível porque se você não vê o invisível como você vai crer no Deus invisível e assim ele procura através Deste, deste pequeno relato que ele faz, começando por exortação ao arrependimento, quando ele diz assim, no oitavo mês do segundo ano de Dario veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor se irou extremo contra vossos pais, portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos,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 Acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele fez. Então, sem a visão de Deus, o povo desanima e, e se rende à depressão, ao desespero e nunca termina a obra. Quando o povo não vê o invisível, ele não pode ver o Deus invisível. Quando o povo está olhando apenas para as tragédias Tudo que consegue ver são apenas os problemas E pensar neles Do que a gente está falando nesse momento Traz à luz a tua memória Algo do que aconteceu nos dias atuais Nos fatos sociais que nós estamos presenciando e vivendo Nós vivemos momentos em que temos presenciado situações difíceis, não longe de nós, muitas vezes dentro da nossa própria casa, onde temos olhado apenas os problemas, ou o tamanho dos nossos problemas. E era isso que Zacarias estava procurando passar o povo naquele momento. Mesmo diante das dificuldades, porque aquele povo era um povo que até então tinha perdido Praticamente todas as, as suas referências como nação, é, o povo era um povo militar e politicamente impotente naquele momento. Todos os seus poderes políticos tinham sido arrancados, não tinham qualquer tipo de exército ou armas, haviam sido subjugados e escravizados por 70 anos. Estavam com medo, inseguros Não sabiam como iriam se proteger E Zacarias responde com a expressão O Senhor dos Exércitos Lembrando que o Deus Altíssimo é poderoso nas batalhas Por isso não precisariam de exército O Senhor dos Exércitos cuidará de vocês A filosofia Uma das Matérias que eu estudo na teologia ela nos ensina que nós precisamos racionalizar e o que, que é racionalizar? é você trabalhar dentro daquilo que é plausível dentro daquilo que é lógico dentro daquilo que a ciência explica através dos fenômenos naturais e a filosofia nos leva a crer que se nós não nortearmos a vida pela racionalidade Nós vamos nos perder Porque a razão é o que deve nortear o homem Nos dias atuais Não é assim que a gente tem visto isso? Deus continua aqui Se esse povo fosse trabalhar pelo racional, pela razão eles no momento em que saíram do exílio e voltam para a terra santa e olham aquele monte de escombro não são mais uma nação não tem mais poder político não são, são um grupo de pessoas que estão à deriva mas Deus coloca no coração desse povo eu estou no meio de vocês eu sou por vocês eu sou o Deus todo-poderoso que vai à frente de vocês. E isso é o que Deus continua nos dizendo ainda nos dias de hoje. Não temo, eu estou à frente de vocês. Sou eu quem conduz o meu povo. Quando. Em Mateus seis, vinte e dois, a palavra nos diz assim: Jesus, naquele momento, procurava. Mostraram os discípulos algo que a gente muitas vezes esquece a palavra diz assim são os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bom todo o teu corpo será luminoso porém se os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? A diferença, irmãos, está em como nós enxergamos as coisas, em tudo. Você pode ter um corpo cheio de luz, independentemente das circunstâncias, ou você pode ter um corpo cheio de trevas, apesar das circunstâncias. É como nós enxergamos as coisas. E era isso que Zacarias procurava passar ao povo naquele momento. Como aquele povo estava enxergando as coisas. Muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço, no nosso poder. Achamos que isso é o que vai nos levar um passo mais além da condição em que nós estamos, sejam elas pessoais, profissionais, mas a palavra diz, na quinta visão de Zacarias, quando ele diz assim, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor Azorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que essa palavra quer nos dizer, irmãos, é que não importa o quanto nós temos, quem somos ou a posição que ocupamos, em qualquer circunstância, nós vivemos pelo Espírito do Senhor. É o Senhor dos exércitos que ainda vai à frente das nossas vidas, conduzindo todas as situações. Em 2 reis 6, 16 e 17 A palavra nos fala sobre Aquele momento em que O homem de Deus Como era conhecido Eliseu Está com o seu servo Acampado numa tenda naquele momento E o servo sai para fora Parece que eu estou vendo a cena de manhã Acordando, espreguiçando, levantando Olha para fora hein? Aquele povo inteiro, aquele exército, todos os assírios, pronto para chegar com tudo e pegar, Eliseu e o servo, e imediatamente aquele homem olha para dentro e diz, meu senhor, meu senhor, olha o que está lá fora nos esperando, Eliseu olha para ele, maior é o que está conosco, mas o servo naquele momento não tinha a visão Daquilo que Eliseu via Tanto que Eliseu ora a Deus naquele momento E pede a Deus que abra os olhos daquele servo Para que ele visse o que ele via E quando ele abre os olhos o que, que ele vê? Ele vê ao longo das colinas das montanhas Por trás ao redor de tudo anjos E milhares e milhares de anjos Todos prontos Para defender aquele homem de Deus O que você tem visto? Quantas vezes nós ouvimos Deus perguntar Aos profetas Isaías, Ezequiel, Amós: O que você vê? O que você é determina o que você vê. E o que você vê determina o que você faz. Eu vou repetir. O que você é determina o que você vê. E o que você vê determina o que você faz. O que vês. interessante nós pensarmos quando eu abro o livro de Zacarias porque os nomes em hebraicos eles sempre contam uma história e o nome Zacarias significa Jeová se lembra diz a palavra no início Zacarias, filho de Baraquias filho de Ido Zacarias significa Jeová se lembra Baraquias significa Jeová abençoa e ido significa no tempo apropriado. Jeová se lembra. Jeová abençoa no tempo apropriado. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós acabamos entrando em desespero. Porque não conseguimos ver o invisível que o Deus invisível pode fazer. Nós acabamos entrando em situações muitas vezes desconfortáveis porque nós não cremos na força desse Deus invisível. Às vezes parece que o nosso Deus fala conosco no momento em que nós estamos aqui dentro apenas e que ao sair daquela porta parece que Deus diz bye até domingo até quarta, até segunda esse Deus, irmãos que eu creio e eu tenho certeza que você também é o Deus que está conosco em todo o tempo afinal nós somos casa morada deste espírito que nós acabamos de ler aqui que não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus que nós vencemos as batalhas. E quando nós passamos a enxergar com os olhos espirituais as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, assim como o povo de Israel naquele tempo, Deus nas quatro primeiras visões ele procura mostrar ao povo Exatamente a condição que ele se encontrava E o que ele poderia fazer pelo povo Na primeira visão diz ali Tive de noite uma visão E eis que um homem montado num cavalo vermelho Estava parado entre as murteiras E que havia num vale profundo atrás dele E se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos Então perguntei Meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo eu te mostrarei quem são eles, tu... então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra, eles responderam ao anjo do Senhor que estavam entre as morteiras e disseram, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila, então o anjo do Senhor respondeu, o Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra os quais estás indignado já faz setenta anos? Respondeu o Senhor com boas palavras, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho, estou zelando por Jerusalém e por Sião. Lembre que nós comentamos que no início o templo estava destruído E Deus mandava de volta aquele povo para aquele lugar Que outrora tinha sido um lugar de grande referência Para todos os povos da época naquela região O povo judeu era um povo temido Era um povo em que aonde se metia para conquistar Sempre que Deus estava à frente ganhava Não interessava o número de pessoas, de soldados que estavam em batalha. Deus sempre trabalhava e agia. Temos Gideão, por exemplo. Vejam o que Deus faz naquele período com Gideão. Gideão reúne num primeiro momento 32 mil homens. E vai saindo, e vai saindo, e vai saindo. Chega a um ponto que ele... Senhor 300 Sabe o que Deus diz? Sim, só 300 Para que vocês não fiquem se gloriando Que vocês venceram pela força do braço de vocês Para que vocês não fiquem contando histórias lá na frente Que vocês foram valorosos, que vocês foram valentes Só 300 Para que vocês se lembrem que eu, o Senhor dos Exércitos Foi quem estive à frente E deu a vitória a vocês O que você vê? O que você tem visto, irmão, ultimamente Nesses tempos onde Nós temos vivido Fatos sociais Onde o contexto tem sido Muitas vezes trágico para muitas famílias situações que são irreparáveis o que você vê? assim como no tempo de Zacarias o povo estava com muitas dificuldades e mesmo com essas dificuldades Deus continuava dizendo eu estou no meio de vós vejam essa foi a chave que Zacarias usou para inspirar aquele povo. E o resultado nós sabemos o que acontece. Quando nós deixamos Deus trabalhar através das nossas vidas. É preciso sim que nós nos esforcemos, é preciso sim que nós arregacemos as mangas E isso era o que Deus dizia ao profeta Geu, ao profeta Zacarias Esforcem-se, trabalhem, eu estou no meio de vós A palavra Ela é muito ela é muito clara em todo o tempo. Eu costumo dizer que não existe situação em tempo algum que a palavra não traga uma referência para que nós possamos nos inspirar e fazermos como aqueles homens, homens de fé, naquele tempo fizeram e obtiveram resultados. Hoje, eu e você, talvez vivamos situações distintas, seja econômica, seja de saúde, seja espiritual, seja afetiva, seja profissional. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, aquele em que tudo começa e se encerra na sua mão, é por mim e é por você. Independentemente daquilo que a filosofia nos diz, que nós devemos pensar com a razão e olharmos de modo racional. O Deus Todo-Poderoso, que é sobre as nossas vidas, continua sempre nos dizendo olhem as coisas e as circunstâncias com os olhos da fé é assim que Deus continuará trabalhando através das nossas vidas e do tempo fazendo com que nós percebamos isso que nós devemos olhar mais com os olhos da fé nas cinco primeiras visões Zacarias ele fala sobre as condições da cidade em que estavam e como ela seria. Ele inspira o povo a ver, não os escombros que estavam diante deles, mas de como seria aquela cidade, depois de reconstruída. O povo, num primeiro momento, teve aquela situação de egoísmo, de pensar, não primeiro eu vou arrumar minha casa, geralmente é o que a gente faz. É verdade. As coisas de Deus depois das nossas coisas. Mas quando nós compreendemos que quando a palavra nos diz Em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e todas e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós passamos a compreender na íntegra Que a ordem dos fatores altera sim o produto Eu gosto muito, irmãos, também do Salmo 37 Que diz assim É um Salmo que passou a nortear a minha vida E, e eu digo por experiência Que o que Deus tem feito na minha vida de dois anos para cá É tremendo O Salmo 37, 4 diz assim Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Fará sobressair a tua justiça Como a luz e o teu direito como ao sol ao meio-dia. O sol ao meio-dia, irmãos, é o sol mais alto. É o ápice dele. É dessa forma que esse Deus age em nosso favor. É dessa forma que Deus exalta aqueles que se humilham. É dessa forma que quando nós aprendemos, que quando nos agradamos do Senhor primeiro, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Não tenha medo, veja a fonte da tua força, é esse Deus, que está sobre tudo e todas as coisas, que tem olhado pela minha e pela tua vida, em todo o tempo, independentemente da circunstância. Eu sei que às vezes as coisas parecem tão difíceis que não tem mais saída. Mas ainda que chegue nesta condição que a gente possa dizer assim como os servos quando estavam na toca dos leões, o meu Deus pode me salvar, mas ainda que não me salve, eu vou continuar adorando esse Deus, porque tudo é por Ele, para Ele, todas as coisas para Ele foram feitas, nós precisamos, irmãos, parar, com a mania de achar que Deus é um mordomo de luxo e que deve estar pronto em todo o tempo para satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos. Eu costumo dizer que nós vivemos Num momento político democrático Mas você já parou para pensar Que o governo de Deus é um governo teocrático? O governo de Deus é um governo onde ele é o rei E nós somos os servos Ele é o Senhor E nós somos os filhos que vês que Deus possa abençoar as nossas vidas e que venha através do seu Espírito Santo nos trazer a luz de quem somos, o que somos e a quem servimos quem tem sido a fonte da tua força você tem confiado nessa força para finalizar irmãos eu quero deixar uma palavra que está em Isaías 41.10 que diz assim não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Deus é um estímulo. É um companheiro, um intercessor. Ele é Deus. É doador de força. Ele é ajudador. E ele é um sustentador. Tudo isso que eu acabei de todos esses esses predicados, esses adjetivos que eu acabei de colocar aqui é tudo isso que Deus é neste versículo que você possa ficar com essa palavra no teu coração que independentemente do momento que você tem vivido neste tempo você possa ter a visão que Zacarias procurou passar ao povo que a visão de um Deus, que independentemente da circunstância, é um Deus que ainda continua olhando por mim e por você. Deus abençoe o teu dia, meu irmão. Amém.